Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 e no vídeo de hoje você vai conferir o tutorial dessa maquiagem colorida que eu fiz especialmente para o carnaval. Quem me conhece sabe que no quesito carnaval eu sou um fracasso. E não sou aquela foliã que você vai ver seguindo um carro de som ou uma escola de samba. E como mulher mais de 40 tem como objetivo inspirar você em moda e beleza para mulher madura, eu trouxe essa inspiração de maquiagem, onde eu uso vários tons de rosa e também azul pra você curtir o carnaval e passear por aí linda e colorida. Mas antes de mostrar o tutorial pra você, não deixe de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrita, curte esse vídeo caso o assunto seja do seu interesse. E olha, quer ser avisada que tem vídeo novo no canal? É só você ativar as notificações. E agora vamos ao passo a passo dessa maquiagem onde eu vou estar comentando o que eu fiz pra que você não perca nenhum passo. Começo a maquiagem com esse primer, utilizo duas gotinhas no rosto todo Lembrando que eu já passei um protetor solar fator 70 para proteger a pele Vou aplicar o corretivo, é um corretivo de alta cobertura, então eu utilizo nas minhas olheiras e também toda a pálpebra para cobrir tudo Escolhi uma base que tem uma durabilidade de 24 horas, ela tem uma fixação boa, uma cobertura de média para alta então eu faço a aplicação por todo o rosto utilizando essa esponjinha. Não vou utilizar pó para selar essa base porque ela não se apresenta oleosa e dá para segurar bem. Essa sombra é uma sombra só para poder neutralizar a cor da pálpebra para eu poder utilizar esse pink na hora dele entrar e Fazer a cor mais forte e agora chegou a hora de esfumar bem. Agora eu vou aplicar esse pink bem forte, é uma sombra cremosa com bastante glitter e eu aplico somente na pálpebra móvel. Depois eu aplico essa sombra que parece roxo, mas ela é e somente no côncavo para dar um outro tom mais profundo e esfumo para dar suavidade. Esse pink escuro eu vou aplicar na, na no canto externo e também nos cílios inferiores. Agora é a hora do delineador. Eu faço um delineador bem fininho e faço o complemento do lápis à prova d'água. A máscara de cílios eu vou utilizar somente uma camada nos cílios superiores, porque eu vou aplicar cílios postiços. A ideia é que o destaque principal dessa maquiagem fique nos olhos. Então eu vou utilizar os cílios postiços até de uma forma até mais dramática. Esse cílio é bem longo e fica super lindo. Contorno... É aquele, aquela forma que você dá o rosto, deixar ele mais anguloso, mais desenhado. meu rosto é oval, então a aplicação é específica para o meu, o meu formato. Bom, iluminador dourado não podia ser diferente. Essa maquiagem ela tem todo um glamour e é a cara do verão. Então, olha, caprichei. Nas camadas para ficar assim, ó, bem lindo. Sobrancelhas ao natural e eu aproveitei e apliquei iluminador abaixo delas para dar um realce. Blush na cor rosa, justamente para fazer uma harmonia com a sombra dos olhos. Hora de limpar os lábios, porque eu vou precisar da cor original deles para usar um gloss que é um gloss holográfico, então o fundo precisa ser a cor real. E esse gloss, ele tem partículas de glitter e ele dá um volume lindo nos lábios. Ele deixa, assim, tudo bem, bem volumoso. Opa, esqueci o quê? Fixador de maquiagem, importantíssimo para aguentar a folia que você vai estar aí aproveitando o carnaval. Essa foi a maquiagem que eu preparei pra vocês com muito carinho, espero que vocês se divirtam, que vocês aproveitem bastante o carnaval e olha, não esquece de usar protetor solar, ok? Então é isso um grande beijo pra vocês e até a próxima, tchau, tchau